Nesta sequência de seis vídeos, saberemos tudo sobre o jejum prolongado de 5 dias, só ingerindo água e café sem açúcar. Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilíbrio Mundo Fitness. Tomei nota de algumas coisas aqui para colocar nesse resumo que eu acredito que sejam interessantes. Tinha muito mais outras, tinha outras coisas para colocar, mas eu dei foco em algumas, alguns pontos específicos para o vídeo também não ficar muito muito extenso, tá? É... Acredito que boa parte da nossa necessidade ou vontade de comer é muito mais por um hábito, por uma questão de ansiedade do que do que o organismo realmente necessitando de energia ou de um alimento naquele exato momento, tá? Eu falo isso porque a minha fome sempre aconteceu nesses dias, sempre intensificava a fome nos horários que eu já estou acostumado a comer, tá? Ou o café da manhã, ou o almoço, ou o meu lanche da tarde, enfim, e a minha janta, tá? Em geral, acontecia mais ou menos isso daí. É, então, pra mim, o, o, a parte é, mental, ela é, é, é psicológica, né? Ela é mais importante quando você... É o desafio maior, na verdade, quando você vai para um jejum prolongado como esse. Porque você tem, que... você tem que controlar aquela sua ansiedade, aquela sua vontade e quebrar aqueles seus hábitos. Mas como eu já estava preparado para isso, quando eu dava fome, eu pensava em outra coisa, fazia outra coisa, bebia uma água, um café, passava desapercebido e foi embora numa boa. Acredito que eu conseguiria fazer isso por um... bastante tempo, tá? É... Terceiro dia, senti um cansaço, um pouco mais de cansaço, mas também eu estava treinando, eu estava acordando cedo, eu estava indo dormir tarde tudo mais. Eu tive mais disposição para acordar. Sabe aquele dia que você acorda? Em geral, assim, eu acordo cedo, mas eu acordo, aquela, eu tenho que jogar um pouco me jogar para fora da cama. Mas nesses dias eu estava acordando bem disposto, então e, e com a sensação que a noite de sono foi excelente. Então, eu tinha dormido, sei lá, cerca de 6 horas por noite nessa semana aí, só que eu tinha a sensação, depois do segundo dia de jejum, eu tinha a sensação que eu tinha dormido 12, 15 horas, estava muito descansado. Durante o dia, como eu comentei, né, o terceiro dia eu estava cansado, mas cansado durante o dia, assim, um pouco mais desanimado, nem fui para academia, não tive vontade, tá? E à noite, né? Eu fiz o, o exercício durante o almoço, aquela, aquela caminhadinha na esteira, mas à noite na, eu não fui na academia. É... Urina. No quarto dia ficou um pouco mais escura, com aquela cor meio de... Como se fosse um chá de camomila bem forte, né? O quinto dia, a boca secou. É... Então, eu tive que tomar mais água. Fora isso, eu não tive nenhum outro efeito colateral, né? Nada de tontura, fraqueza... É... Sabe? Não mudou nada. Eu tava trabalhando normal, tava fazendo as coisas normalmente. É... O, dia que eu... o terceiro dia lá que eu senti cansaço, eu não sei se fui cansado. Porque assim, foi só no terceiro dia, não foi no quarto, não foi no quinto dia, tá? Então, até que ter... quarto e quinto dia eu acordei 5 da manhã e fui, fui andar no... na rua, né? Andando, andamos 5 km cada dia, né? E subindo ladeira e tudo mais. Então foi especificamente no terceiro dia, talvez uma coincidência nada específico acho que da, da, da dieta, tá? Na dieta não, da, do jejum, né, do jejum, bom, no próximo slide eu vou mostrar os números, né, vou começar a mostrar os números do que aconteceu, eu poderia ter usado os dados do meu relógio, mas o meu relógio, por exemplo, é, para eu saber a minha taxa de gordura corporal, eu tenho que entrar, ele não calcula sozinho, né, eu tenho que ir lá entrar manualmente, então essa planilha, ela vai ajudar porque você coloca os dados e ela já automaticamente popula tudo para você e outra coisa, eu tenho um tipo de relógio, você talvez nem tenha relógio, ou seu relógio tenha outras funcionalidades então a planilha ela baliza, né? ela, ela deixa todo mundo igual então assim, use a planilha e você vai conseguir fazer as comparações suas contra outras minhas para ver se o seu resultado é diferente, melhor, pior, não importa, tá? mas se você tem uma referência legal é importante a gente tirar todas as medidas, pescoço, cintura, no caso da, da, das mulheres também tem que pegar quadril e colocar as informações lá, o peso, né, o sexo, tem que colocar lá, porque é o seguinte, por exemplo, pescoço, o meu pescoço, ele, se eu engordar, ele vai ficar maior, né, é, porque tem gordura, então quando eu fecho a camisa, eu sinto que tá apertando mais, agora que eu emagreci, a camisa tá fechando é, bem melhor do que estava, tá, então assim... Gordura, principalmente na cintura, e aqui é, você não cria muito, né? Você já tem o seu músculo, se uma pessoa com o tempo ficaria com um pescoção gigante. Então, assim, você já tem um músculo ali desenvolvido e não vai crescer mais. Quando cresce, é na verdade gordura. Então, as medidas são extremamente importantes, porque peso, ele é muito relativo. Né? Depende da região que você mora, você bebe mais água, está num período de menstrual, mulher né, que retém mais líquido... É, a, su, o seu, a sua distribuição corpórea mesmo, se é uma pessoa mais, mais longilínea, se é uma pessoa mais larga, enfim, tudo isso pode influenciar no peso, então eu não gosto de focar no peso, tá? Eu comecei aqui no primeiro dia com 98 quilos, 98 ponto alguma coisa. Cara, se eu tivesse 100, se eu subisse para 105, mas a, a minha medida de pescoço diminuísse e a minha cintura, minha circunferência ab abdominal diminuísse, isso significa que eu ganhei músculo, porque a gordura ela ela vai acumular, você vai perceber mais na pochetona, né, no pescoço. Então assim, se essas partes elas realmente diminuírem em termos de circunferência e você na balança aumentou o peso você tá ganhando músculo, então é extremamente excelente, tá? Então, cuidado com o peso, não foque muito no peso. Às vezes a gente vê aí na internet, emagreça 10 quilos em uma semana, mas você emagreceu o quê? Você perdeu o líquido e daqui a pouco você vai tomar água. É, se você for pra sauna e ficar lá todo dia na sauna, você vai emagrecer e não fez nada. Você só perdeu o líquido, daqui a pouco você vai beber água e vai voltar todo o peso de novo. Então toma cuidado, porque... É, esse vídeo está sendo radical, né? Então eu tô sendo preparado num processo bem radical, sem comer nada, mas agora se eu for fazer uma dieta de um, uma, uma refeição por dia, ou se eu for fazer no máximo duas refeições por dia, eu vou estar muito mais preparado psicologicamente tal, porque eu já fui pro extremo, né? Eu fui pro, pro, pro tudo ou nada, tá? Não tô recomendando que você faça isso, Só que é uma experiência que eu fiz e tô relatando que o, o resultado que eu tive. Na próxima tela a gente vai ver os gra... já vamos começar a ver alguns gráficos, tá? alguns resultados. Então nessa tela agora, é a parte que está piscando em verde é onde você tem que inserir os dados. Simples assim, insere os seus dados ali do primeiro dia, tá? E aí se você quiser ir calculando dia a dia, você vai alterando os seus dados dia a dia e ele já vai mostrando todas as informações para você, o quanto você é, diminuiu de gordura. De novo, para mim o objetivo principal era a parte psicológica, comportamental, essas coisas, Porém, é, a reboca eu estou trazendo essas informações de gordura, que é o mais importante. E lembrando, quanto menos gordura, gordura você tem no corpo, mais esteticamente você fica mais bonito. Mesmo que você não, não, não, não treine, não faça musculação, mas se você tem menos gordura, esteticamente vai te dar uma aparência bem, bem melhor. Até parece que você é mais forte do que uma pessoa, às vezes, que tem até mais músculo, mas está coberto por uma capa de gordura, tá? Então, quanto menos gordura, é melhor. Veja aí, ó, as duas informações que eu peguei. Índice de... É, é, na elipse azul, primeiro aí de cima, é gordura corporal, Quanto de gordura? Tem 21% de gordura. Isso equivale a 21,39kg, que logo abaixo está mostrando isso. E a classificação, né? Abaixo da média. Então, se você vai ali no quadro, da, na parte da direita ali, você vê lá a gordura corporal está abaixo da média, tá? Essa figura abaixo é relacionada a essa gordura corporal. Então, qual é a aparência que eu tenho olhando, ver... então assim, se eu não tivesse tirado foto de mim, tivesse olhando esse bonequinho aí, essas, essas imagens, é. era mais ou menos essa aparência que eu estaria vendo, e bateu, se você olhar a foto ali em cima e olhar aqui embaixo, eu tô mais ou menos parecido com aquela figura mesmo, dali pro um pouquinho mais gordinho, né? essa aparência, já o índice de massa corporal, o índice de massa corpórea, massa corporal é uma outra forma de se analisar também e o cálculo já vai sendo feito ali automaticamente então tem a planilha do lado, esses dados é para o sexo masculino se você alterar para feminino, tanto a figura quanto os dados ali vão vai, vai mudar tudo tá? vai mudar para as características femininas bom, na próxima tela nós vamos ver como eu fiquei, como eu estava no último dia Nessa tela aqui, nós estamos vendo, então, como eu fiquei no último dia, né? É, se você olhar ali, tanto na parte de gordura corporal, como no índice de massa corporal, e, a, e, a, e a, você vê que eu subi um nível ali, fiquei melhor, né? O meu objetivo pessoal é chegar a 12, 10 a 12% de gordura corporal. Se eu chegar nesse objetivo, é, minha estética vai ficar muito legal, tá? É, vai aparecer o músculo, vai ter uma, uma estética muito mais como se eu fosse mais forte, tá? É, e aí a figura ali embaixo está mais ou menos, agora, de novo, fica parecido exatamente ali onde está, entre o 15 e o 20 ali. Então essa figura é bem interessante para mostrar isso. Quando você perde peso na balança, é, essa planilha já recalcula a sua taxa de gordura corporal frente àquele peso. Então se eu tinha 21% de gordura quando eu estava com 98, eu tinha lá 21 quilos e alguma coisa, se não me falha a memória, ali que a gente viu agora há pouco. Agora eu já baixei, olha só, olha que interessante. Eu caí ali, estou baixando aqui para ver a parte, tá, tá, tá, tá, tá pequenininha a minha tela, caiu para 16. Eu perdi, então assim, na balança eu perdi 6 quilos e alguma coisinha aqui, se não me falha a memória, de 92 para 98.1. 6 kg e 100, 6 kg alguma coisa. Só que de gordura, eu eu saí de 16 de, de 21.39 para 16. 16 16, eu colocar 17 para para arredondar, tá? Eu saí de 17, eu saí de 21 para 17. Então, essa é a parte de gordura que eu perdi, tá? Bom, no próximo slide nós vamos ver esse comportamento na linha do tempo, o dia a dia, ok? Então, nesse slide, nesse quadrante aqui, nessa parte superior, superior esquerda, nós estamos vendo o meu peso, quanto que eu fui baixando de peso dia a dia. Na parte superior direita, eu estou vendo a comparação de quanto que eu perdi do dia anterior para aquele dia. Então, no primeiro dia... Na primeira pulada, ali né, eu tive 3 por 3,5% de queda na, daquele peso. Já do segundo dia para o terceiro dia, eu perdi em torno de 1% em relação àquele peso que eu tava que eu tinha anteriormente. Assim por diante, na parte inferior é a glicemia, o açúcar que eu tenho no sangue. Quanto menor... Claro, tem a faixa de risco, tem que tomar cuidado, mas quanto menor, significa você tem menos açúcar, você tem menos açúcar, então ele vai ter que começar a usar a energia, o seu corpo vai usar a energia de outras fontes, ou, do, ou da fazendo catabolismo, ou pegando da gordura, enfim, vai trazendo isso para o seu organismo para você usar energia, que é onde você começa a realmente queimar gordura, tá? E, e aí, você vê na, na, na parte inferior do lado direito também o quanto, qual foi a variação do dia anterior para aquele dia. Então, do primeiro dia para o segundo, deu uma queda de 11%, né? De açúcar, do nível de açúcar. Aí, depois, mais em relação àquele segundo dia para o terceiro, deu 14%, tá? Então, se você pegar do primeiro dia. Para o último dia, se a gente pegar aqui uma conta rápida de 88 para 47, praticamente deu uma redução aí de aproximadamente 50% da, da minha taxa de gordura, é, açúcar no sangue. tá? Então, eu não estava ingerindo nada, não estava vindo açúcar de fontes externas. O açúcar que eu tinha no corpo era do estoque de glicogênio, né, que estava no músculo ou no fígado, ou depois de algum momento, como eu estava fazendo exercício, começou a puxar da gordura corporal ou do catabolismo, que seja. Tá bom? No próximo slide vai ter uma parte muito interessante Que a gente faz projeções e outras coisas ali Veja só Bom, aqui, na minha concepção, isso aqui é bem interessante Porque assim, a planilha Excel que eu vou disponibilizar Não tem todas as funcionalidades ainda Mas todas essas que estão aqui no desenho, na, na, nesse, nesse, nesse vídeo já estão já, Todas essas, fun essas funcionalidades já estão disponíveis Eu vou lançar outras com outras é, funcionalidades tá? Mas aqui é interessante o seguinte na planilha, vamos supor que você pegue a planilha agora, e vai começar a usar a planilha. Então, o que você faz? Você pega lá, ele já calcula para você a sua taxa metabólica basal. Se você tem um aparelho desse aqui, você já vai saber mais ou menos quanto de caloria você gasta por dia numa situação convencional, tá? E aí você pega aquilo ali, e se você não sabe, você vai calcular também, ah, eu, eu tenho uma vida ativa, uma vida mais sedentária, tá? você vai ter mais ou menos uma média. Vamos supor que a sua média aí é de torno de 2.000 e... 2.300 calorias, 2.500 calorias de gasto calórico dia, tá? Mas tem que ser, você tem que tomar cuidado para calcular direitinho, porque se você não calcular isso, dá o dá um efeito tudo errado, tá? Porque depois os resultados não vão ser, não, vão, não serão certos. Então, tem que prestar atenção, dar uma pesquisadinha, dá uma olhadinha. Eu vou lançar a calculadora ou a planilha aqui já calcula tudo isso para você. Mas pensa nisso antes de começar a colocar as informações. Mas vamos supor que seja 2.500. Então, você preenche todas as colunas, todas as linhas, 2.500. E aí, você vai falar o seguinte: ah, eu quero emagrecer. Então, você tem 2.500 calorias de gasto calórico por dia, eu vou fazer uma alimentação de 2.000 calorias por dia. Estou num déficit de 500. Aí, você vai colocar 2.000 calorias aqui na coluna da ingestão. O gráfico da direita já vai fazer uma projeção para você de quando você vai alcançar o objetivo. Ah, o objetivo aqui está uma linha verde entre 10 e 12, que é o meu objetivo pessoal em termos de porcentagem de gordura corporal. Eu quero chegar nisso. Então, se eu tivesse continuado esse programa do jejum intermi... do jejum prolongado, tá? Sem comer nada e gastando essa faixa de calorias aí que eu tava gastando, eu alcançaria esse objetivo no dia 18 do 5. Dia 18 do 5 eu teria essa taxa de gordura corporal, tá? Mas eu como, né? Eu passei a comer. Então, na sua vida normal aí, que você vai fazer o dia a dia, coloca lá as calorias. Quanto que eu vou colocar? Coloca aquilo que você é, estabeleceu. Duas mil calorias, por exemplo. Ah, mas Fábio, tá dando setembro, né? eu quero trazer isso para junho. Beleza, ou você aumenta o nível de calorias gastas, ou você diminui a ingestão, ou você ajusta os dois, e aí você vai vendo uma, uma, o, o, o, o tamanho, né? o tempo, o período que você vai ter para alcançar aquele seu objetivo. E o objetivo meu é 10%, 12%, 12%, o seu pode ser diferente. Estabeleça é, objetivos intermediários, por exemplo, eu saí de 20 e pouco, Aí estabeleci que eu queria 18. Aí agora, depois 16. Quando eu chegar no 16, eu estabeleço 14. Quando eu chegar a 14, eu estabeleço 12. Eu coloquei o 12 aqui para ficar um gráfico mais didático aqui para mostrar uma coisa ma maior, tá? Ah, eu vou comer. Como que eu faço? Eu vou ter o aplicativozinho que eu estou desenvolvendo para dispositivos móveis, mas você pode fazer o seguinte: você já sabe, por exemplo, que carboidrato. Qual é o pior carboidrato? O açúcar, né? Mel, ou o que mais? O que tem maior a quantidade de calorias ali na proporção, mas você não vai comer colheradas de açúcar nem vai comer mel, tá bom? Então qual que é o pior? Aí você fala assim, ah, na minha alimentação, na minha região aqui, o estilo que eu como, as coisas que eu como, vamos supor, meu caso, é, massas, eu adoro pão, então vem cá, 100 gramas de pão, quanto de caloria tem 100 gramas de pão, Tem ou de macarrão, ah, 100 cal... gramas de macarrão tem X calorias. Coloca 100 gramas num pratinho e pesa isso daí. Olha visualmente, 100 gramas. Então você sabe, quando você comer carboidratos, batata, que seja batata, por exemplo, coloca 100 gramas de batata ali no prato, vê quanto tem de, de carboidratos ou de calorias. Então você já sabe, todos os carboidratos mais ou menos parecidos com aquilo, vai ter mais ou menos aquela quantidade de calorias naquela quantidade de, em 100 gramas. Gente, você não vai acertar no olho da mosca. Mas você também não vai ter que ficar escravo de tabelinhas, de planilhinhas. Você já tem uma referência, entendeu? Então você vai chutar sempre pro carboidrato. Você pega o pior carboidrato, que tem mais calorias por 100 gramas de... na porção. Não sei, vai ser... vai ser churros, vai ser, sei lá, não sei o que você come aí. Mas pega o pior caso e aí você coloca. Então se você colocou o pior caso, vamos supor, hipoteticamente, vamos supor que macarrão, 100 gramas de macarrão é o que... Cons... É o que... Te dá mais quantidade de calorias. Só que naquele dia você não vai comer macarrão, você vai comer arroz. E vamos supor que o arroz tenha uma quantidade de carboidrato menor, um pouco. Não importa, mas você já calculou pelo, pelo topo, pelo, pelo pior, entendeu? Então as suas porções de comida, os seus pratos vão ser baseados naquilo que você vê mais ou menos. Carne, cara, quanto pesa, é, desculpa, quanto, é, quanto de caloria é, tem 100 gramas de carne bovina? Depois, é claro, eu vou comer cupim, você não vai comer cupim todo dia, que é a mais gordurosa, entendeu? Mas também você não vai comer, talvez, patinho todo dia, então você... Mas você pega ali uma, uma carne intermediária, um pouco mais gordurosa, um pouco que tem mais calorias, e você calcula aqui, então quando você for comer carne, você sabe que 100 gramas é aquilo. Ah, eu quero comer mais do que 100 gramas. Tudo bem, multiplica aquilo vezes a quantidade de gramas que você vai comer, 500 gramas, multiplica por 5. Entendeu? E aí você tem lá o quanto você comeu por dia. Então, de uma certa forma, assim, mais, mais que quase que intuitiva, você já olha para o seu prato, ah, alfaces, ver, é, verduras e legumes, praticamente você não tem que calcular isso daí, tá? Porque você não vai comer toneladas de beterraba, toneladas de cenoura, porque cenoura e beterraba é o que tem mais açúcar, né, por exemplo. Mas você não vai comer toneladas, você vai comer pouco. Então aquilo ali, no seu dia a dia, não vai contar tanto, Tá bom? É mais as massas, os doces, os refrigerantes, isso aí são os vilões. Os alimentos industrializados são os mais, né? É, são os vilões. Mas se você já sabe quais são e quanto tem. Ah, frutas. Tentar evitar. Você quer emagrecer? Tentar evitar por causa do, do, da, do açúcar que tem na fruta, né? Não estou discutindo aqui as vitaminas, as propriedades, os fitotera, fitonutrientes. Não estou discutindo isso. Estou falando em termos de calorias e porção, tá? Então você tira o açúcar, tira, tira as frutas, tira o refrigerante, tira os doces, as massas, ou diminui bastante a porção para que caiba dentro daquela quantidade de calorias. Pronto! Você não precisa mais ficar escravo da, da tabela, do número, dos pontos, nada disso, tá? E funciona, funciona, pode acreditar que funciona. Bom... Era isso que eu queria passar, dei algumas dicas aqui, acho que interessantes, tá? Tinha outras coisas para falar, mas eu dei o foco naquilo que é mais importante. Estou fazendo playlist de livros do assunto, estou fazendo playlist de receitas, é, e aí a receita já vai estar tá tudo certinho para você. Então quando você olhar o prato, vai ter a calculadorazinha que eu vou disponibilizar, eu quero comer, desse prato eu quero comer meio quilo, aí você coloca lá meio quilo do prato A. Ele já sai direitinho pra você quanto de caloria, quanto de proteína, quanto de carboidrato, no, de gordura, nutrientes. Já sai tudo bonitinho, você não precisa calcular nada. E aí você começa a aprender que aquele prato tem aquela quantidade de calorias. Então você vai num quilo, vai comer alguma coisa, você monta o um prato parecido com aquilo, né? E, e ele vai ter mais ou menos aquela quantidade de calorias. E você não precisa mais... Você aprendeu, você não precisa escravo de aplicativo nenhum, de, de tabelinha nenhuma, tá? E eu sou da área de tecnologia, então eu gosto de desenvolver aplicativo, eu gosto de mexer com Excel e outras ferramentas, de, de, de por exemplo, Power BI e outras coisas. Então eu vou tentar trazer o máximo de tecnologia aqui para dentro desses vídeos também e disponibilizar essas ferramentas totalmente de graça. Não vou cobrar nada, não vai chegar um momento que eu vou chamar você para ir lá num, num, no Hot Smart para comprar pra comprar livro, para comprar ferramenta, tá? Isso daí é um hobby que eu tô fazendo, é, é um hobby para mim isso daqui, eu tô, eu tô empolgado, gostando de fazer isso e, e para mim compartilhar essas informações aí contigo não, não me custa nada e, e é com todo prazer, tá? Bom, espero que tenha gostado, chegamos no fim, sexto vídeo dessa, desse jejum de cinco dias, eu vou fazer de novo, eu gostei, eu gostei, o negócio foi bom, o resultado, a foto vocês colocam lado a lado, agora imagina só, se eu já tiver num nível de gordura já agora mais baixo, uma estética melhor e botar um outro, uma, uma outra sequência de cinco, cinco, seis dias, sete dias em cima disso. Vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Quais são os... aí? Eu tenho todos os dados aqui. Eu posso comparar. Certamente eu não vou cair de 90, assim perder 4 quilos no primeiro dia. Não vou, porque eu já tô diminuindo, né? A gordura e a retenção o que seja aí na próxima já vai estar tá melhor. Tá bom. É tudo isso. A gente se vê aí ao, ao longo dos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Lembrando que parte dos lucros obtidos com este vídeo será revertido para uma instituição de caridade. Acompanhe o progresso na playlist doações. Participe desta causa, inscrevendo-se no canal, deixando o like, comentário e ativando as notificações. Essas ações ajudarão para que o YouTube coloque o canal em destaque. Até o próximo vídeo e obrigado.